E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. E a gente vai te dar um spoiler de uma promoção que tá para vir aí da Latam junto com a Nivelo. aí você vai ter a promoção Boomerang, sempre esperada, tão falada, Boomerang. E aí a gente vai ver se ela vale a pena ou não, né? E eu vou utilizar aqui a planilha Organizando Milhas para ajudar na didática aí, para mostrar para vocês. Cara, se você caiu de paraquedas aqui no canal, que fala sobre milhas, sobre cashback, véio, não deixa de se inscrever aqui. Se inscreve logo aqui, porque... Eu vou estar te ensinando muitas formas aí de você lucrar com milhas, economizar com cashback. São informações aí que vão te ajudar muito no teu dia a dia. E antes de começar, a gente tem duas informações aqui da Latam, que ó, no site você está tendo aqui a promoção de comprar pontos com 65% de desconto. E tem a outra informação aqui, ó... Que é a transferência de pontos da Livelo para o Latam PES agora diminuiu de 20 mil para 15 mil pontos apenas, né? Uma redução aí de 25%. Ajuda bastante porque é difícil de acumular e dependendo se você não sabe todas as estratégias, né? É difícil de acumular pontos só com um cartão de crédito. E agora a gente já vai ver logo que se essa promoção aqui de 65% de desconto vale a pena. Eu já atualizei aqui e você pode ver que a cada mil pontos, se eu comprar aqui com essa promoção de desconto, eu vou pagar aqui R$24,50. Que relativamente é uma, um valor aí considerável. Assim, já dá para você começar a ter um lucrinho pequeno. Mas eu não acho tão interessante. O ideal é a gente conseguir mais abaixo desse valor. Ó, lembrando que essa promoção está prevista para o dia 27 do 6. Então a gente já está dando aqui um spoiler. Que pode te ajudar a decidir bem antes aí que você vai fazer. E aí basicamente funciona assim. Vamos considerar que você já tenha pontos de né? Provavelmente vai ter aí promoção aí no dia para você adquirir também mas na média vamos considerar aqui que você tenha 100 mil pontos Livelo aqui e a média mais ou menos de gasto assim por 100 mil pontos você vai gastar aí 4.200 reais você consegue aqui, com algumas estratégias baixar um pouquinho mais da Livelo às vezes aí você chega nesse milheiro de 100 mil pontos aí a uns vamos dizer 3.700 reais mais ou menos é por aí você pode conseguir mas a base vamos tirar por base esse valor aqui de 4.200 reais Que são 100 mil pontos livelo, tá é, E aí eu vou colocar a data de hoje Supondo que a gente já tenha né Aí funciona basicamente assim Se você não conhece sobre essa promoção aí Da Boomerang Ela funciona basicamente assim Você vai pegar esses 100 mil pontos aqui e vai transferir para a Latam E essa promoção aí está prevista Ser Boomerang de 35% Então você vai ganhar 35% Por transferir E vai ganhar de volta aqui mais 35% de livelo. Então vai ficar assim o lançamento na planilha. tá? Então você, você transferiu ganhando 35% sobre esse valor aqui de 100 mil. E ganhou de volta aqui mais 35, 35 mil pontos. Que é 35% de 100 mil aqui na livelo de volta. Então consequentemente o valor médio aqui de aquisição por essa pontuação é 31%. É R$31,31, mas calma lá que a gente ainda vai prosseguir. Bem, você vai receber essa pontuação de 35 mil pontos posterior. Você vai receber daqui, eu não sei exatamente, mas você recebe na média de duas semanas depois. Então, consequentemente, você não vai ter a mesma promoção que de transferir de 35%. Então, é, mais uma coisa aqui, né? Esse valor vai ser zerado porque você não pagou nada para receber esses 35 mil. E vamos considerar que você receba lá para o final do mês, aqui só um exemplo. Aí você vai ter a possibilidade aí de usar esse ponto da Livelo como você quiser, né? Você vai poder transferir para Smiles, para Latam, para Todo Azul. Aí depende de você. A gente vai fazer o cálculo aqui, transferindo para a Latam novamente. Para considerar aí o valor certinho da transferência toda. Então, provavelmente você vai pegar outra promoção básica dela, que é a transferência de 30%. E também provavelmente você vai ter que estar com a assinatura do Latam Pés, que a cada mil pontos aí você vai pagar R$ tá? Eu vou botar aqui para o dia 27. Vamos dizer que você assina apenas lá no dia, né? A gente espera sair a promoção para depois assinar. Então, basicamente, se você transferir os pontos que você ganhou na bumerangue. Para a Latam também vai ficar basicamente é, todos os lançamentos dos dados aqui na planilha dessa forma. E a gente vai ver agora como é que ficaria o resumo dessa situação. Ó. Aqui são o resumo das minhas contas. Vamos para essa que está aqui. Então basicamente ficou assim. Ó. Você adquiriu pontos Latam aqui o total de 181.500 pontos. No valor to total de 4.242. O preço médio aí da sua... Milha na Latam está R$ 23,38. Então aqui aparece é, o prejuízo porque você ainda não fez nenhuma venda. Né? A gente vai fazer o teste da venda aqui como seria. Então eu venho aqui na parte de venda... Vou baixar aqui, porque tem muitas vendas outras vendas. É, aqui está na conta 5, tá o exemplo, tá? Então, eu tenho aqui 181.500, como eu falei, né? Eu vou botar aqui, eu quero vender Latam. E aqui é bem simples, a gente vai inserir como se fosse uma venda, simular a venda de todos esses pontos, para a gente saber qual que seria o lucro real que a gente teria, né? O pessoal está dando aí feedback positivo, aí direto. falando super bem da planilha. Obrigado por todo mundo estar tá, tá falando bem dela. E a gente vai continuar aqui. Então, vamos lá. Eu quero vender Latam. Né? É o único que eu tenho disponível aqui. Vou botar Latam. E eu vou botar o total que a gente tem como teste. né E aí eu quero saber mais ou menos é, quanto eu queria lucrar. Quanto seria que eu iria vender isso aqui mais ou menos. A gente sabe que esse valor está investido aqui. Ó, né Então para eu ter um lucro básico. Aí eu tinha que vender isso aqui pelo menos pelos 4.700 mais ou menos. Que é um valor aqui 4.700 está um pouco acima. Do, da cotação do dia atual né? E eu vou te mostrar aqui ó. Aqui é o Instagram aqui do BMT das Milhas Parceiro nosso aqui do canal Ele sempre posta aqui a cotação aqui de, ó, Da Hot Milhas do dia 20 do 6 É o dia que eu estou gravando Ele postou aqui ó, de 50 mil até 700 mil na Hot Milhas Eles estão pagando a 25 e 50 que já dá para você ter um lucrinho básico aqui nessa promoção, né? Então você consegue vender aí 25 50, que dá mais ou menos aí 4.530, você vai ter a média do milheiro, mais ou menos isso aí. Você vai estar tá lucrando aqui 387 reais. Eu considero um valor baixo aqui para você estar tá recebendo, né? Que não chega aqui a 10% do valor que você investiu. Isso porque você tá, vai estar tá vendendo na Hot Milhas, né? O exemplo que eu te dei. Mas aí se você já tem estratégias boas mesmo, eu vou te mostrar aqui na minha conta principal as últimas LATAM que eu vendi aqui particular 37,96, aqui no dia 11 de 29 e 4. Então, para mim é interessante é um valor baixo, é um valor considerável. Mas aí você tem que ver em relação a você, se você consegue vender por particular ou se você tá, tá tranquilo aí esse lucro aí de menos de 10%, né? Eu acho um pouquinho arriscado para quem ainda não conhece todas as estratégias do mercado de milhas. Aí a gente vai fazer uma simulação aqui, se fosse considerar uma bumerangue de 40%. Como que funciona a bumerangue de 40%? Aqui vai sair aí, a princípio é 35%, né? Então a de 40%, eu ia aumentar aqui 40% a transferência para Latam. Pode ver que diminuiu aqui o meu, o meu preço médio. E aqui eu ia ganhar 40% de volta também, que seria 40 mil pontos. E aí a gente pode ver aqui na venda, a gente já faz uma simulação Pode ver que vieram a mais 11.500 pontos, né? Eu vou lançar aqui o total de pontos que tinha disponível aqui 193 mil pontos Que foi o total agora se fosse uma bumeranga de 40% E esse valor aqui seria aí um pouquinho mais caro, né? Então você iria vender aí a quase 5.000 reais, seria isso? Vamos ver E aí a gente venderia esse total aí de mil a mais ou menos 5.000 reais Que é tranquilo aqui, ó, é plausível em relação a vender a na Hot Mills, né? E já tá bacana porque é um percentual acima aí de 10%. Tá ótimo, já, já tá valendo. Então, eu sugiro você ir com cautela saber exatamente o que você tá disponível aí a lucrar e tá disponível a segurar esse investimento, porque é um investimento que você faz. Eu vou te mostrar aqui ó, o resumo da minha conta principal aqui. O meu milheiro também eu tô um pouquinho alto, mas você pode ver que a média de venda eu tô em R$28,91, né? Vendi aqui no total que 414 mil pontos e tal. Esse lucro de 20% mais ou menos. E dois, dois, quase 2 dois mil reais de lucro nessa conta. Só te lembrar também que o que acontece? Teve algumas promoções Boomerang que eu peguei. E eu não transferi aqui a, a, a volta dela né, para a Latam. Então quer dizer que o meu milheiro aqui... Poderia ser maior porque eu não transferi para a Latam quando eu tive promoções bumerangue, tá entendendo? Então se você gostou dessa planilha, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E se tiver qualquer dúvida aí, me pergunta aqui nos comentários que a gente pode tirar essa dúvida para você. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Valeu, até a próxima!